Os pequenos focos de luz em movimento eram ao mesmo tempo belos e assustadores. Mas a noite escura era a traiçoeira. As tochas se moviam em fila dupla e se aproximavam rapidamente em nossa direção. As vozes dos soldados já se faziam ouvir, pois a entrada do jardim eles encontraram os outros apóstolos que, amedrontados, subiram ao monte em louca disparada, a fim de avisar o mestre antes que o prendessem. Nessa hora, senti suor gelado percorrer minhas costas, e minha boca secou instantaneamente. Meu peito tremia dolorido, pois guardava um coração inquieto, assustado e sofrido. Olhei o mestre querido e notei nele a calma e o pleno controle das emoções mais fortes. Com o um olhar fixo em direção aos soldados, ele simplesmente esperava sua prisão. Pedro, Tiago e João se mostraram apavorados e inquietos, e, vagamente, um depois do outro, perguntava quase suplicando. — Senhor, que faremos? E ele respondia sem tirar os olhos dos soldados. — Aguardemos com calma, Simão. Não demorou muito, e os apóstolos chegaram aos gritos, cada qual querendo falar primeiro. Com a chegada deles, o pânico instalou-se de vez e quase todos falavam ao mesmo tempo. — Fujamos! Fujamos antes que seja tarde! Assustados e totalmente descontrolados, olhavam o mestre, aguardando dele a decisão do que fazer naquela hora de desespero. Embora a vontade deles fosse fugir antes da chegada dos soldados, todos permaneciam em torno do mestre, imantados e cativos. Ninguém conseguia sair do lugar, enquanto ele permanecia imóvel imperturbável. Seus olhos tinham um brilho diferente que eu não soube decifrar, Talvez vivesse ele duas situações diversas, isto é, aproximava-se o final de sua tarefa sublime, mas, por outro lado, iniciava-se outra etapa para os homens, repleta de dor e lágrimas, alegrias e tristezas, de vida e de morte. Em meio ao desespero geral... Ele abriu os braços como querendo a todos avagar, amparar e proteger. Em êxtase de amor, suplicava aos apóstolos. Meus queridos, acalmem-se. Confiem no Pai que confia em todos nós. Chegou a hora em que o Filho do Homem deverá morrer pelas mãos dos homens, mas todos vós nada sofrereis. Confiem, pois vossa hora ainda não chegou. Passados alguns minutos, os soldados nos alcançaram, pois também haviam subido ao monte correndo, buscando aprisionar os apóstolos que fugiam à frente deles. Estávamos em uma clareira quase no cume do Monte das Oliveiras. Quando os soldados chegaram, por alguns segundos se fez um silêncio de morte. Os apóstolos não cabiam em si de medo diante daqueles homens que eram temidos pela violência com que tratavam os judeus, principalmente se considerados perturbadores da ordem pública. Diante dos soldados acostumados com a violência, todos estremeceram e, instintivamente, recuaram alguns passos. Ficaram frente a frente a força e o medo. Mas, entre todos, estava ele, o amor encarnado, aquele que pacifica a força e fortalece o medo. Formava o temido pelotão, soldados romanos, a guarda do templo, servidores do sumo sacerdote e alguns fariseus. Infelizmente, à frente do destacamento estava Judas Iscariotes. Naquele interregno de silêncio, foi Jesus quem falou primeiro. — Amigos, a quem buscais? O capitão romano respondeu. — Procuramos por Jesus de Nazaré. Olhando-os de frente, ele respondeu. — Sou eu. Que quereis? Ninguém respondeu, mas Judas Iscariotes havia combinado com o capitão romano que o sinal de identificação de quem era Jesus de Nazaré seria um beijo. A quem ele beijasse, chamando o rabi, poderiam prendê-lo. Então Judas adiantou-se e falou. Eu te saúdo, rabi. E o beijou -o na face. Diante daquele gesto, Jesus olhou compadecido para Judas e lhe disse, quase sussurrando, Judas, meu amigo, com um beijo na face entregas o filho do homem. O apóstolo vigilante assustou-se com aquelas palavras pronunciadas com tanto carinho, mas que traziam uma verdade. Com os olhos arregalados, ele olhou o mestre e, sem ter o que dizer, engoliu secamente o susto e o arrependimento. Depois disso, Jesus olhou os soldados romanos e os guardas do templo e falou, Saístes armados com espadas a fim de prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estive convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Tenho estado todos os dias convosco, e não estendestes as mãos contra mim. Mas essa é a vossa hora e do poder das trevas, e isto é apenas para que as Escrituras se cumpram. O capitão romano, então, ordenou. Soldados, aprisionai todos. Quando os soldados iam obedecer a ordem, Pedro adiantou-se, pegou uma espada e atacou um deles, ferindo-lhe a orelha. Este era um servo do sumo sacerdote, cujo nome era Malco. Antes da reação dos outros, Jesus interferiu e disse, Pedro, embainha a tua espada, pois todos que empunharem a espada pela espada, perecerão. Capitão, eu peço perdão pelo meu apóstolo. Depois, tocou a orelha do ferido e, no mesmo instante, o sangue estancou. Malco era judeu. Caso fosse romano, suponho que a reação dos conterrâneos seria outra e atacariam Pedro e os outros sem piedade. Após verificar que o ferimento de Malco tinha sido totalmente curado, o capitão repetiu a ordem de prisão a todos. Mas novamente Jesus interferiu e, interbondo-se diante do comandante romano, rogou suavemente. Capitão, se é a mim que buscais, deixarei ir a estes. Por suposto, o capitão havia recebido ordens de prender somente Jesus de Nazaré e mais ninguém, pois prontamente acedeu ao pedido e liberou os apóstolos. Estes, ao se verem liberados, partiram em louca corrida pela escuridão da noite, sumindo rapidamente. Pedro e João afastaram-se, mas permaneceram próximos, escondidos entre os arbustos. Dois soldados tomaram Jesus, colocaram suas mãos para trás e as amarraram com cordas. Cada qual pegou em um braço, como se faz a um bandido perigoso, e o levaram pelo caminho que descia à entrada do jardim das oliveiras. Quando os soldados se colocaram em movimento, perceberam em meio às árvores um vulto que se escondia deles e, por estar envolto em um lençol branco, tornou-se presa fácil. Olhei-o bem e reconheci o jovem João Marcos, que a tudo assistia às escondidas. Porém, com esperteza, ele se livrara dos guardas, deixando-os com o um lençol às mãos, fugindo quase nu, apenas com a roupa íntima. Rapidamente, ele desapareceu por entre as oliveiras, e ninguém mais o viu. Quando o último soldado deixou o local, Pedro e João saíram do esconderijo improvisado e seguiram a comitiva de longe. Aproximei-me de ambos e somente, então, percebi que choravam como crianças perdidas em meio à noite. Depois de alguns momentos, Pedro falou entre soluços. — João, vai avisar Maria de Nazaré. Eu não quero vê-la ao receber esta notícia. Eu seguirei o mestre e nos encontraremos mais tarde. Devem ter o levado a Caifás. Está bem. Vamos tecer até a cidade juntos e lá nos separamos. Toma cuidado, Pedro. Se te virem por lá, desejarão prendê-lo também por causa de teu gesto de rebeldia. Toma cuidado. Eu te peço. Pode ficar tranquilo, João. Saberei cuidar de mim. E assim os dois apóstolos desceram o um Monte das Oliveiras, tendo nos olhos lágrimas de dor, pois que o mestre havia sido preso e eles nada haviam feito para impedir. Eu ali fiquei, por mais alguns instantes, paralisado pela dor que dilacerava meu peito. Ver Jesus amarrado e tratado como um malfeitor qualquer cortava meu coração. Imaginei quando chegasse a hora dos sacrifícios maiores e até pensei alto, falando comigo mesmo. — Oh, meu Deus! O que será de mim? Não suportarei o que está por vir. Meu coração resistirá ao vê-lo açoitado e esbofeteado? Nesse momento, a voz de meu protetor mais uma vez se fez ouvir com extremo carinho. Filho amado, façamos como Jesus. Mesmo estando em momento dramático, foi possível observar que mais uma vez ele intercedeu pelo próximo. Ele rogou ao capitão romano a liberdade para seus apóstolos. Tire a lição, meu filho. Esse pedido dele... Mostra que o mestre nos quer em total liberdade para segui-lo por nós mesmos, no momento que julgarmos propício e não acompanhá-lo forçosamente. Deixai a estes irem, disse ele. E eles se foram. E quantos de nós também não fugimos do mestre, deixando-o só? Mas hoje milhões estão a rogar e em prantos arrependidos e súplices dizem. ''Deixa-nos voltar, senhor.'' Por alguns momentos, meu protetor silenciou. Ele aguardava a reação do que falara e não demorou muito para que lágrimas rolassem pelo meu rosto. Sim, ele estava certo. Eu também queria gritar a Jesus. ''Senhor, eu já fugi de ti muitas vezes.''